Pelo menos pra mim é, né? Eu tô tô testando, tô, tô explorando meus limites aqui nessa coisa de ilustração, gente. Foram mais de 22 horas aí pra desenvolver todos os conceitos que eu ia aplicar na minha ilustração final. Então tem design de personagem, de ambiente, né, de cenário ali. Tem também 3D desse negócio. Tudo isso você vai conferir aqui hoje. E se você quiser saber mais sobre todo esse processo, tudo que isso implica, todas as sugestões, ideias, conceitos que eu tô usando na hora de organizar minha composição, fazer minhas thumbnails, você tem que conferir o curso de Fundamentos da Ilustração Digital, que eu lancei junto com o Lailton Souza no passado e que tá agora com desconto, mais uma vez, esse descontão aí de 50%, que é o desconto de Páscoa, né? Essa ilustração foi feita para avisar que os descontos chegaram, e se você tá vendo esse vídeo no dia de lançamento, os descontos já estão disponíveis, só entrar no link que tá aqui na descrição e aproveitar os próximos 3, 4 dias aí que a promoção vai ficar valendo. Se você mandou por e-mail ali, né? Se você recadastrou o seu e-mail um dos formulários que eu disponibilizo aqui no canal e nas minhas redes sociais, você já recebeu com um dia de antecedência, coisa boa, né? Checa lá o seu e-mail. Ou entra aqui no brushrush.com.br ou em qualquer link na descrição. Na descrição também vai ter outra coisa: que é uma oportunidade para você participar do Topia 2022, um evento incrível que acontece lá em Curitiba. E se você mora longe, já vai ter um custo aí né? de viagem, de hospedagem, além do ingresso. Todo ano o Topia faz um concurso garantindo dois ganhadores com passagem, hospedagem e o ingresso do evento e uns brinde também. <risos> <risos> e para você concorrer a essa oportunidade aí, o link tá aqui na descrição para você ver o edital completo ali do negócio do, do concurso, como é que funciona, o que, que vai ser, o que, que você tem que entregar. Mas eu adianto para vocês que o tema tem a ver com isso que a gente tem discutido aqui nesse canal com alguma frequência, que é essa coisa da brasilidade, de representar a sua regionalidade dentro do seu desenho, né? Aquilo que comunica, aquilo que é familiar de verdade na sua convivência, do dia a dia, dentro da sua arte. Então... Fica ligeiro que se você acompanha aqui o canal, você já tá um, um passinho à frente nessa discussão, você já vai estar tá assim, ah, peraí, eu tenho algo, eu tenho algo pra representar aqui, certo? Então aproveita, dá uma olhada na oportunidade, vê como é que tá o prazo, se dá pra você participar. E aí, quem sabe a gente se encontra e dá um abraço lá no Topia 2022 beleza? Vamos pro processo, então, gente, de pintura desse negócio que tá uma maravilha. Vamos lá! Rush rush. Então, gente, a primeira coisa que eu queria fazer aqui era é elaborar um pouquinho melhor a minha ideia, né? Eu falei, pô, eu tenho aquele coelhinho da Páscoa que eu desenhei em, outras, em outros anos, né? Eu vou fazer ele aqui, né? Visto bem de cima pra baixo, assim, pintando uma tela com um cavaletezinho. Você tá vendo, né? Ah, que coisa fofa. Porém, o que, que aconteceu? Eu tava fazendo isso daí e eu achei muito... Muito óbvio, né? Ah lá, o um coelho pintando... Que, né? Eu falei: não, eu não vou fazer isso, não. Eu vou, eu vou além, eu vou fazer uma coisa diferente. A primeira coisa que eu me propus, então, era criar o design de um novo coelho, um novo personagem. E eu queria um personagem que tivesse algo mais interessante, alguma coisa mais legal, assim. Então, nessa minha inspiração lola que vocês conhecem, fiz aí uma coeia nova, que tem umas luvona grandonas, assim, umas mãos gigantes. Fiz ela aí também pensando naquele universo meio medieval brasileiro que eu tô construindo com os meus dragões e falei, vou incluir ela nesse mundo aí que vai me propiciar também, fazer muita coisa divertida mais pra frente com easter eggs no meio da minha imagem, e botei uma capa nela umas luvas, uns negócios, comecei a pensar no design dela, e uma vez que eu fechei esse mais ou menos ali, né, a gola a luvinha, não sei o que, a bota, os dedos de fora eu fiquei confortável pra fazer uma versão espelhada, né, bem, bem centralizada ali do desenho dela, pra trabalhar algumas ideias de cores porque eu sabia que eu ia ter que desenvolver aí alguma variação de cores a princípio eu gostei muito da, da primeira versão que eu fiz, da ideia que eu cheguei ali, mas eu sabia que dava para brincar um pouquinho mais e quem sabe encontrar outras respostas, outras alternativas, né? P teve pelo menos duas que eu fiquei muito na dúvida com qual que eu ia seguir, mas ainda assim. Eu gostei, eu achei divertido E eu queria trabalhar aqui o, o verde, o amarelo, o azul, essas cores bem brandeira do Brasil mesmo Mas tentar fazer de uma maneira não muito óbvia, né? Mas eu, eu, eu tentei ali, foi isso que eu tentei construir com essa personagem Então aí vocês estão vendo mais ou menos essa etapa de eu olhando pra um monte de referência, né? Que tá fora da minha tela e... Tentando pensar em como é que eu pinto, qual, qual o tom do azul que eu vou usar aqui para ela. Mas uma coisa que vale comentar também, né, gente? Essas ilustrações que eu faço aqui para divulgar os cursos, para virar conteúdo pro canal, também são as peças que vão parar no meu portfólio lá no meu Artstation, né? Artstation.com.br E lá eu tento fazer com que cada peça... Prove um ponto sobre alguma competência minha. Eu acho que no final das contas é isso que a gente quer, né? Quer dizer, é isso que o portfólio pode fazer por você se você estiver pensando nisso. É que ele não é só uma coleção de imagens bonitas. Ele é um atestado de competência para resolver algum tipo específico de problema. E nesse caso aqui, era a criação de uma personagem fofinha, coeira e que eu pudesse trabalhar a variação nessas cores, nessa, nessa brincadeira aí. Fugir da primeira ideia, né? Poder oferecer esse tipo de flexibilidade para o meu cliente que fosse ali me contratar para fazer alguma coisa, certo? O portfólio também tem esse objetivo. E aqui eu falei, vou aproveitar isso, vamos criar a variedade de cores aqui nela então. E é isso daqui que você tá vendo é mais ou menos o processo que eu fiz, né? Eu dupliquei a coelha, mexi em vários modos de camada ali para ir vendo quais cores funcionam, o que, que pode acontecer aqui, o que, que pode ficar legal. Mudei a cor do pelo, a cor do cabelo, a cor da roupa, o detalhe dourado, se era mais frio ou mais quente, né? Eu fui trabalhando em cima de todas essas alterações aí para ver se eu encontrava algo diferente. E era legal que tinha coelhas muito variadas aí dentro desse processo, de tons de cabelo, de coisas diferentes, e eu acabei encontrando pelo menos duas ali, que eu fiquei muito assim na dúvida qual que eu ia usar, né? É a opção E e F, que vocês vão ver essas duas que estão aí, são duas que eu fiquei assim realmente na dúvida e eu acabei escolhendo a última versão que foi trabalhada, que lembra muito a primeira, né? A versão que tá ali chamada de D, que ela ficou com azul, com um cabelinho verde, né? Com a roupinha meio, meio azulada e esses detalhes assim, eu acho que ficou uma coisa bem harmônica, ficou bonitinho, né? Aquela outra versão, essa versão aí que tá na esquerda embaixo, né? Ela tem cores mais análogas acontecendo, né? A cor do cabelo, dos olhos e da roupa, inclusive o rosa que tem ali embaixo, eles estão mais próximos um dos outros, né? Na, na, na roda cromática ali, né? Eles vão caminhando de uma forma um pouco mais tranquila. Mas eu gosto da complementaridade do verde, do azul, do laranja, dessa coisa meio bandeira do Brasil também, né? Que acaba, que acaba acontecendo. E uma vez que eu tava com esse design pronto, eu voltei pra coelha inicial e fiz é, uma arte final ali, só pra ter uma pose mais finalizada dela, uma arte conceitual mais bonitinha fiz ali uma, uma line artzinha, uma finalização nos traços para trabalhar um pouquinho melhor aquilo ali, e com essa versão mais ou menos finalizada dela eu já tinha uma boa página de conceito para mostrar dentro do portfólio também, e ter finalizado um conceito, né? um conceito que eu posso usar depois, desenhar ela em qualquer ângulo, que eu sei que eu tô fazendo e, e tem coesão naquilo que tá acontecendo não é mais fácil inventar tudo isso na ilustração? às vezes é, mas aqui a ideia era justamente Separar essas etapas, mostrar esse processo de uma forma mais tranquila, que é como a gente sugere que você faça. Dentro do curso lá também De fundamentos da ilustração digital, né? Porque tudo fica mais tranquilo Tudo é mais objetivo quando você tem As definições de design já construídas Assim, criar uma ilustração já é um problema Definir ângulo de câmera, visão, intenção, história Tudo isso já é um saco, já é difícil de fazer Fazer tudo isso e character design em cima É, é também complicado, sabe? É, é se complicar Sempre que a gente sugere separar etapas É pra facilitar a tua vida, né? A não ser que você... Não, tô aqui no ritmo, vai sair e tudo bem, você só não pode se culpar depois de falar é, não sei como é que são as costas desse personagem, eu nunca pensei nisso Ou olhar e pensar assim, é, é, acho que não funciona, sabe? <risos> Isso é muito importante, certo? Então aí eu tô dando essa finalizadinha e já já a gente vai fazer as primeiras verdadeiras thumbnails Pra entender como é que vai ser esse nosso ambiente E aí decidir o que vai ter que ter no nosso cenário E aí sim, tomar as próximas decisões e uma vez que essa coeira tava pronta aí, do jeito que vocês estão vendo, eu estava preparado para começar a pensar em novas thumbnails, novas situações que ela poderia estar tá participando, né? A primeira coisa que eu tentei fazer foi basicamente reconstruir aquela imagem que foi a primeira inspiração, né? Um cavalete, ali o logo do canal sendo pintado pela personagem, né? Talvez ali segurando de forma, né, Com grande postura de guerreira ali, talvez um pincel alguma coisa, mas também tava olhando e achando meio, meio mequetrefe, né? Aí eu tentei inverter a cena, botar né, a pintura pra um outro lado, o negócio pro outro. Eu comecei a pensar, tá? Páscoa, será que a gente pode o chocolate? Chocolate, chocolate gigante, ovo gigante de Páscoa, é, coelho cortando o um ovo gigante com o negócio. Eu falei, peraí, eu tô fazendo de novo um bicho cortando o negócio. É, tá muito parecido com aquela ilustra cortando o polvão no meio, né? Eu tava assim, ah, não sei, mas eu gosto, mas eu não sei, sabe? Aí eu, uma das coisas que eu gostei que eu trabalhei aí foi esse ângulo um pouquinho contra pro LG e tal, chocado na né? Mas com esse, com esse terceiro ponto de fuga lá em cima, bem forte, puxando pro alto, né? Dando essa distorção aí, os personagens, mesmo que retos, vão ficar desenhados todos tortos pro lado, né? Isso é algo que eu gosto nesse, nesse primeiro rascunho e que eu vou levar até o final dentro dessa ilustração aí. Esse negócio de fazer um terceiro ponto de fuga bem dinâmico, bem forçado lá para fazer esse desenho funcionar aqui eu dou mais uma finalizada nessa ideia naquele rascunho ali de cima mas eu acabo abandonando também e vou partir para as próximas ideias nesse momento eu escrevi um pouquinho melhor um briefing quais são as minhas intenções o que eu quero fazer e eu comecei a pensar nessa ideia de pô desconto metade do preço coelho cortando o ovo pela metade metade das coisas não sei que tá eu, eu fui tentando construir alguma coisa, talvez os personagens no fundo poderiam estar tá ali, né, o dragãozão azul cortando o ovo, o outro dragão ali só olhando e tal, e, e eu tava funcionando, só que nada tava, minha, não tava encaixando, né, o ponto focal da cena com o que, que o que, que não é tão focal assim. Eu tava, eu tava muito travado nesse começo, mas eu tava fazendo uma coisa que eu acho que é o mais importante. Quando você tá travado, quando você não sabe o destino de uma ilustração, como é que ela vai ser, o mais importante é continuar explorando, né? É continuar produzindo variações, é continuar testando ideias, porque muitas das ideias a gente só vai entender se elas são boas ou não, né? Se elas têm potencial ou não têm. É depois que você rabisca, depois que você rascunha, né? Tem Existe antecipação possível de ser feita, lógico. Existem várias coisas que você pode fazer pra... Limitar a quantidade de rascunhos que você vai fazer. Mas ter essa variedade ainda é válido, ainda é importante e ainda vale a pena, né? O desenho nessa etapa ficou algo mais ou menos assim: eu dei essa curvada no horizonte, eu fiz ela pulando e os bichos ali atrás, e essa foi uma das cenas assim que eu achei que ficaram, ficou bonito, ficou interessante. Tem, tem um dinamismo ali, né? Tem os vários personagens no fundo compartilhando ali, essa coisa de cortar os ovos e tudo mais. Eu gostei, eu gostei bastante dessa primeira imagem e eu falei. Pô, se pá vai ser essa Mas vamos, vamos pensar em outras ideias Vamos brincar um pouco aqui Vamos ver o que, que acontece Vai que tem algo melhor no horizonte Pra gente aproveitar Depois eu vou pegar todas essas thumbnails que vocês viram aí E eu postei elas no Twitter Pedindo pro pessoal votar quais dessas imagens Eles mais gostariam de ver finalizadas Já fica aqui um spoiler Não foi essa, não foi Guilherme, o que aconteceu? Algo incrível aconteceu Tá bom? Nessa segunda thumbnail eu queria voltar um pouquinho aquele ângulo visto bem de baixo pra cima, onde o horizonte sobe completamente, a gente só tem visibilidade do chão, e trabalhar essa ideia de, tá aqui, eu trouxe um bigovão, e aí, curtiu? Curso com desconto, yay, sabe? É, e, e isso me daria a oportunidade também de desenhar chocolate, tentar desenhar alimentos é, gostosos, né? E fazer isso visualmente ficar interessante. Então eu gostei aqui, eu falei assim, ó, aqui tem oportunidades e desafios interessantes pra fazer. E uma vez que ela tá dentro dessa cidade diferente, né, carregando esses ovos, eu fiquei imaginando... Como é que ela chegou nessa cidade? Como é que foi o processo dela, a viagem dela? Como ela carrega esses ovos? E eu ali não tinha decidido ainda o que seria essa montaria Perguntei num grupo pra colegas E a dona Tolly Oliveira Arte Sugeriu um avestruz de montaria Eu falei, o que um coelho monta pra andar por aí? Ela falou, um avestruz Eu falei, lógico, lógico que é um avestruz né aí O pessoal falou, Guilherme, tem que ser uma Ema que a Ema é a versão Brasília Falei, legal, legal, a Ema A Ema é um animal super brasileiro também, dá pra colocar ali, né <risos> E eu gostei, ok, temos mais duas ideias aqui Eu vou dar uma finalizadinha nelas Pra ver o que que acontece, botar uns valores E começar a construir aí essa primeira Leva de Thumbnails, que vai ser a primeira E última leva dentro desse projeto E a primeira Thumbnail mais finalizadinha ficou Mais ou menos desse jeitinho aqui, o ovo ali Tentei trabalhar bem de leve, né Como é que seriam esses contrastes aí O ovo mais escuro, o fundo mais claro O pé das pessoas ali, e também partiu. Pra fazer a terceira thumbnail aí no caso E refinar um pouquinho mais o desenho Definir um pouquinho melhor essas coisas é, A roupinha dela, o jeito que ela tá entrando Bom, A questão é que nesse momento eu ainda não tô pensando Muito bem no conteúdo necessariamente emocional dos personagens, exceto que eu adorei fazer a cara desse bicho, né? Mas eu já tinha o que aqui? ângulo de câmera, tamanho de alguns elementos, disposição de algumas coisas, essa ideia de um personagem secundário se surpreender com a chegada da, da coelha na cidade, né? Dentro ali daquele ambiente, eu fiquei legal, tem um potencial narrativo interessante aqui e a presença dessa figura cômica, né? Engraçada logo na frente, esse, esse avestruz aí. A finalização dos valores ficou mais ou menos desse jeitinho que vocês estão vendo. Eu passei ali um pouquinho melhor e ficou desse jeitinho aí. Eu tava assim muito, muito confiante, muito confiante que essa imagem era, era bonita, mas ainda gostava muito mais da primeira e também gostava um pouco mais daquela de baixo. Eu acho que na minha cabeça a primeira ainda ia ganhar na numa, numa votação pública e talvez essa daí em segunda, a outra em terceira e essa em quarto. Essa era, na minha cabeça era a, a ordem que eu tava ranqueando também esses desenhos aí, né? Então nesse aí é uma coisa um pouco mais fácil de fazer, um pouco mais clássico, né? É um, é um ângulo bem retinho, horizontal, o personagem no primeiro plano, um objeto no, no, no meio ali e tudo isso funcionando de forma bem, bem tranquila, bem pacífica ali, nada muito esquisito. Também me dava espaço pra colocar ali um avestruzinho atrás, um personagem se assustando no fundo, qualquer coisa do gênero e o cenário que estaria ali, né? Também é uma cena fácil de organizar é, em questão de valores, dá pra botar o um fundo super claro e fazer essa sucessão aí, né, dos personagens quanto mais próximos à frente, um pouquinho mais escuros pra criar toda aquela profundidade atmosférica legal, e fazer os brilhos no chocolate, aquela coisa, era algo que eu tava pensando que talvez fizesse parte desse desenho, e o que me dá muita vontade é aquele negócio, né gente, quando você trabalha assim antes, durante e depois, né dá vontade de fazer várias ilustrações. Finalizadas. Talvez, talvez vire aí um processo, se tiver alguma dessas que você gostou muito e também gostaria de ver finalizada, deixa aqui nos comentários pra mim, vai que, né, vai que vira aí uma próxima. As thumbnails finalizadas ficaram mais ou menos assim, eu botei em votação lá no Twitter peraí, deixa eu ver qual é que foi o resultado mesmo <risos> E o resultado foi esmagador, gente. As opções aí, A, B, C e D, nessa ordem, né? A primeira imagem teve 30% dos votos. A segunda teve 14, ali né, na direita, no topo. A imagem C, essa daqui, teve <risos> 7% dos votos. E a imagem mais votada de todas aí, com a belezura avestruzal, foi a imagem D com 48% dos votos e foram mais de 1100 votos aí para me ajudar a decidir qual seria a Thumbnail. É por isso que você tem que me seguir lá no Twitter, no Instagram e em outras redes, porque você sempre vai ter essa oportunidade de participar e ver pedacinhos dessas artes enquanto elas, enquanto elas estão se desenrolando, enquanto elas estão acontecendo e participar do meu processo criativo aqui para as artes do canal. Quando eu defini que a arte seria a D, que tem o avestruz, eu fiquei com muita vontade de colocar um elemento naquele fundo não fazer só ali a criação de um céu e umas plantas embaixo, eu queria realmente ter um elemento arquitetônico verdadeiramente incluso ali naquele negócio e eu me inspirei em algumas coisas diferentes. Eu fiz um grande board de referências que eu vou mostrar pra vocês que tem ali múltiplas uh, arquiteturas brasileiras. Eu tentei misturar tudo que eu conhecia e tudo que eu achava legal pra criar esse Brasil fantasia místico que a gente está tentando produzir aqui e ele foi uma mistura das construções, né, tradicionais das ocas indígenas junto com aquelas construções mais portuguesas mesmo que a gente tem, por exemplo, na cidade do interior, que nem aqui em Pindamonhangaba, onde eu moro, tem o um museu da cidade, e o museu, ele tem essas janelonas gigantes, compridas, né? E eu meio que gostei dessa ideia de ter, tipo, uma fundação mais, assim, é, europeia e essa construção mais viva, mais recente, mais nova que seriam essas ocas ali por cima, né? Então é quase como se das ruínas ali, daquelas coisas que estavam ali mais antigas, tem essa criação com materiais mais tradicionais, materiais mais naturais, né? Esses outros elementos, né? Querendo ou não, acho que é uma coisa que a gente acaba crescendo, vendo conto de fada e vendo não sei o que. A gente cresce perseguido por todos os lados da, da monarquia, né? Tem a nobreza, tem os príncipes, as princesas, os reis, os cavaleiros, a gente cresce. Falar sobre cultura medieval, RPG e todas essas coisas envolve falar sobre isso de alguma maneira. E o Brasil tem a sua própria versão... Né, desses elementos, tem o próprio sabor para esses elementos e eu fiquei assim, talvez talvez seja inescapável essa dimensão, né, do, do trabalho é, dentro do, do, do meu registro aqui, mas eu falei, quer saber, eu vou tentar pelo menos fazer uma versão que seja é, não, não a pagação de pau para época nenhuma, ou para situação nenhuma, mas sim a união de várias referências múltiplas num Brasil fantástico que não tem é, que tem todas essas esses elementos misturados né todos os elementos são são próprios desse de, desse novo povo que eu tô construindo aqui que tem a ver com tudo isso sabe é, mais ou menos é essa a minha ideia nesse processo então eu fiquei assim vou misturar vou misturar tudo que eu conheço vou misturar tudo que eu já vi e vou ver o que no que que dá certo eu também partir aí para uma exploração de cores, né? Você pode ver aí que esse é como se fosse um, isso me lembrou, lógico, na verdade, Campos do Jordão, que é uma das cidades, tem várias cidades aqui no nosso Brasil que tem esses arcos para você atravessar, né? Esse esse treco que você atravessa para entrar numa cidade e eu queria fazer Algo parecido com isso, assim, um grande prédio semi-político público, né, ali E naquela sacada que você está vendo, eu ia colocar uma daquelas personagens que a gente fez há muito tempo atrás Que era uma princesa, né, uma princesa dragão Aragão E eu falei, pô, vou colocar ela ali, acho que pode funcionar Vou misturar todos esses elementos, vamos ver como é que eles ficam E para acrescentar um pouco mais nessa coisa da fantasia, né Eu vi que eu podia, ao invés de ter esse material mais seco mais é, amarronzado ali na, na, no topo dessas rocas, aí eu podia fazer algo muito mais é, fantas fantasioso, né? Que até ter verde de verdade ali por cima. E eu fui lá, botei tudo verde também, fiz todas essas coisas e fui pirando ali, tentando encontrar referências que são próximas, referências que são mais mais distantes e fazer tudo isso funcionar num, numa mesma coisa aí, sabe? Isso é o que eu tava pensando muito, né? Uh, e essa aqui é uma das inspirações que veio pra mim de Elden Ring, os, os jogos da From Software, né? Todos eles trabalham, especialmente Bloodborne, trabalha isso muito bem também. A ideia da arquitetura gigantesca, verticalizada, fantasiosa, impossível e muitas vezes é anacrônico que fala, que é quando você mistura períodos e, e, e arquiteturas diferentes numa única imagem, num único. O lugar, né? O anacronismo, essa ideia, eu gosto dessa ideia de que isso daqui puxa elementos de várias partes diferentes, de culturas diferentes, mas tem ali uma unidade, mais ou menos, costurando tudo isso junto, né? E aí virou isso, né? Teve gente que falou assim, pô, isso aí ficou meio indiano. Eu falei. É verdade, tá, né? Tem, a gente tem ali a, a Oca posicionada de forma simétrica, lembro um Taj Mahal na nossa cabeça, é o mais próximo, né? Mas eu tava pensando, eu vou tentar, mesmo que fique parecendo com outra coisa. Já falar pra mim, pô, esse cara aí parece colombiano, né? E, e, e eu entendo isso, né? Que vai acontecer isso, né? Eu, eu tô tentando criar elementos fantasiosos novos dentro de uma cultura que a gente é, nós somos latinos, né? Então vai ter esse tipo de coisa. E a, a estrutura arredondada que a gente tem no topo de. De, de colunas, né? Pode lembrar a, a arquitetura do Taj Mahal, mas se eu tô chegando nesses resultados, não é mirando neles e nem copiando eles, né? Não é, não é o Taj Mahal nem é a Colômbia, né? Se a, se a minha união de, de, de, de referências brasileiras te lembra essas coisas, te lembra o mexicano, te lembra o negócio, tudo bem. Não tem problema, porque a minha referência não foi isso, né? Se, se se aproxima disso, fazer o quê? Eu tava até pensando de que maneira isso poderia também ser reflexo dessa ideia de que a gente tá tão pouco acostumado a desenhar essas nossas referências, que são próprias e regionais da gente, que chega um ponto onde tudo que a gente vê que poderia ter uma cara de um Brasil fantasia parece outra coisa, parece um outro lugar, né? Porque outros lugares já fizeram isso, né? É. <risos> aí o que, que eu fiz? Botei o meu ângulo, a minha perspectiva O meu gridzinho E fui representar esse meu Prédio fantástico aí Nesta pose que vocês estão vendo aí, né? Nessa cena. E tentar encaixar. Ok, onde que vai estar tá a minha coeia? Onde que vai estar tá o ovo de Páscoa? Vou ter que reduzir o ovo de Páscoa pra poder mostrar esse cenário. É, onde vão estar tá os personagens surpresos com isso? E aí eu já comecei a ver que tava expandindo, né? A grandiosidade dessa imagem tava começando a ficar um pouco maior. A, a população tava maior ali. A princesa lá em cima. As coisas. Eu tava gostando muito mais do caminho que isso tava levando, né? Eu tava realmente, assim, muito otimista com essa imagem. Mas eu senti aí que eu tava assim, ok. Eu tô, eu tô fazendo aqui o cenário Tem como eu me apoiar, tem como eu fazer alguma outra coisa Que vai me ajudar a ter um resultado mais satisfatório Na criação desse desenho aí O que, que eu posso fazer para me ajudar O que, que eu posso fazer E aí eu lembrei de uma coisa Que é um recurso que muita gente usa Muita gente que trabalha aí com, profissionalmente Fazendo as splash arts e tudo mais Usam com alguma frequência Especialmente arte conceitual né? Que é a ideia de fazer um modelo 3D E botar ele na pose certa, traçar por cima e pintar por cima disso. E eu falei, é exatamente isso que eu vou fazer. Botei no Blender ali o meu modelo, né? a minha imagem de referência e fui criando ali com umas coisas bem simplonas aí, o que era pra ser essa versão 3D desse prédio. Eu falei, vamos ver o que que acontece, vamos ver como é que fica e o quanto que isso pode ou não pode me ajudar. Será que teria sido mais fácil continuar do jeito que eu fiz? Será que valeu a pena? Eu, eu ainda não aparei pra analisar exatamente tudo isso, mas de alguma forma eu sinto que isso me ajudou, né? Qual, Guilherme, qual foi o grande benefício de fazer em 3D esse negócio? O primeiro grande benefício foi assim que eu tava assim... Eu tô maluco quando eu desenho minhas perspectivas? Será que eu tô certo? Como é, que eu, como é que eu vou conferir? Como é que eu vou descobrir se o jeito que eu tô desenhando tá correto? Com aquele design que eu inventei, né? E uma coisa muito boa do, desse 3D é que ele, ele é realmente um verdadeiro gabarito, né? Isso poderia ser feito de outras maneiras também, né? Poderia ser uma, uma maquetezinha feita com isopor e outros materiais, né? Tem várias maneiras de construir referências pra que você mesmo use, né? Mas eu... eu lógico que o 3D era o mais acessível, né? Era o mais rápido pra eu, pra eu concluir. Então eu fiz aí um booleano, fiz um furo nesse negócio. E eu comecei a olhar assim, olhei pro meu rascunho, olhei pro que eu tava fazendo e falei... Eu não tô tão louco da cabeça, não. Tá funcionando. O meu desenho de perspectiva tá funcionando. Eu fiquei muito feliz com isso também, sabe? Então eu progredi. Fui fazendo todos os outros elementos, os cercadinhos, os trequinhos, os negócios, as portas, as coisas, e foi avançando nesse processo. Depois eu criei algumas janelas, colori partes delas com cores diferentes para me ajudar na hora de pintar e entender esses elementos, né? E o legal é que quando você faz uma janela no 3D, é só copiar, que agora você tem várias outras, né? Também cortei ao meio essa janela aí para fazer várias versões pequenininhas. E uma vez que tudo isso aí tava mais ou menos pronto, eu pude tirar algumas fotos, usar um pouquinho de um render, e ver como é que esse ambiente... Que eu fiz em 2D realmente ficava Aplicado na minha imagem, trouxe pro Blender a parte de cima desse meu Rascunho para ver como é que ele tava Funcionando, se tava funcionando, como que Poderia ser, como é que eu faço também para encaixar Esses elementos de forma que valorize e ainda Tenha coisas em exibição ali Já até botei uma luz solar para ver Como ficariam as As luzes projetadas e Realmente tentar brincar e entender como é que Isso daí poderia ficar e me ajudar Muito na próxima etapa que a gente finalmente Vai chegar na hora de Finalizar o rascunho e passar para uma pintura verdadeira e finalizar essa imagem. Fiz um grid novo, trouxe a imagem 3D que estava lá, trouxe novamente os rascunhos e agora é fazer o esboço final desse treco. Várias fotos de Ema no meu quadro, várias imagens da coelha que eu fiz nas partes ali de concept. E tentei fazer tudo com bastante calma nesse momento isso que é o legal, né gente? Uma ilustração complexa dessa precisa de calma para desenvolver cada etapa, cada coisa precisa ser feita na sua hora, por isso que esse processo foi, né, levou vários dias e quanto mais você separar esse processo, eu acho que mais tranquilo fica para você conseguir produzir imagens mais impressionantes, né é, é incrível o quanto que um descanso de um dia para o outro não renova a sua bateria e te prepara para fazer outras coisas é complicado porque às vezes a gente acostuma a trabalhar em pique, né, tô no ritmo, mas tem que saber parar e recomeçar, reencontrar isso, porque é só assim que você vai fazer coisas mais grandiosas, né? Ou você, ou você tem várias pessoas trabalhando pra você, ou você tem várias horas de trabalho em cima de um único projeto, né? Então todo projeto que você consegue terminar na hora, ele, ele poderia ser mais interessante se você... Preparasse mais alguns dias para ele. Eu pensei em fazer uma, uma armadura nessa Ema aí, mas eu desisti. Eu falei, não, eu não preciso de uma armadura. Nem tudo precisa de uma armadura no universo medieval. Mas ali um, um negócio para ela pilotar a Ema, né? Eu acho que valeu a pena. Mais para frente também eu vou refazer as mãos, né? As mãos eu vou retrabalhar depois. Tá em uma das referências que você tá vendo, né? Eu decidi que ela ia ter uma cela. E eu gostei que aquela cela ali, ela tinha tipo um volantezinho ali de... de... De kart, sabe? Tinha um volantinho Eu falei, legal um lugar pra você segurar Quando né? tiver Estiver correndo ali, eu achei que ficava legal ali, O Beto Carreiro é, Fiz também ela né, usando ali a mão Pra meio que tirar o cabelo da cara, meio que cobrir Eu queria trabalhar um pouco em cima disso Pesquisei carroça, imagem de carroça Fui fazendo carroça E foi todo aí um processo, gente, pra chegar Nesse rascunho mais finalizado Que eu vou mostrar pra vocês Aqui eu já tô começando a fazer uma linha, né traçar por cima desse modelo 3D que eu mesmo criei, para fazer ele ali. Guilherme, mas isso é tracing, Guilherme. Guilherme, isso é 3. É 3, é três Mas qual que é o problema do três O três só é um problema quando ele... Um, você tá estudando e não era para traçar, porque você tinha que memorizar alguma coisa. Pronto, aí é um uso ruim do 3. O três é ruim quando ele vira uma forma de produzir plágio. Se o design é meu e foi o que fiz em 3D, o três é só uma etapa uma ferramenta dentro de um processo criativo onde eu sou ainda autor onde não tem plágio nenhum envolvido certo o problema do três é quando ele é utilizado como forma de plágio ou quando ele é utilizado como forma de de né de desculpa para não estudar se você não tá fazendo uma dessas coisas meu amigo o que você tem mais é que traçar mesmo traz por cima de tudo aí eu comecei a separar uns tons também só para poder visualizar melhor essa imagem no todo e gente nessas etapas do processo eu já tava assim vai dar um trabalho <risos> Nesse momento eu já tava meio desesperado. Assim, Ai, Jesus. Você pode ver que já tem mais ou menos um rascunho ali do dragão e do outro personagem, né? Então, vagarosamente, cada um desses elementos da nossa cena estão sendo trabalhados, estão sendo definidos né, e os dragões ali a princesa, você pode reparar que eles nem estão ainda numa versão muito final né? ainda tem ali um espaço de esboço acontecendo neles, então haverá uma nova linha final trabalhada em cima deles, tudo isso ainda vai acontecer aí, estou trabalhando aqueles valores, aquele, aquela luz e sombra Estava presente no modelo 3D, que eu acho que é uma referência muito legal, que já me ajuda a fazer as coisas aqui por cima e Depois eu fiz ali uma, umas árvores, eu tentei colocar uma pipa, eu acabei que tirei a pipa no final do processo Talvez ela devesse ter, ter ficado ali e tudo mais, eu não sei, mas eu tirei ela dali E, uma, e eu comecei a reparar nos problemas, né? Os problemas, qual que são os problemas? o problema é que... Essa é uma cena que tem um terceiro ponto de fuga lá em cima Muito exacerbado, né? Tem uma, uma distorção de lente muito forte acontecendo aqui E você pode reparar que os elementos mais à esquerda da tela e mais à direita Eles estão afunilando ao centro, né? Eles estão fazendo... O que acontece? Um personagem em pé reto Ele tinha que estar tá super torto pra parecer que estava reto Só que meus personagens ali estão reto, mas não tá reto do jeito certo dizendo: Está reto demais e tinha que estar tá mais torto E aí, por que está reto? Parece que está torto, Entendeu? <risos> Isso foi uma coisa que realmente mexeu com a minha cabeça assim Então em algum momento eu volto pro Blender Eu crio ali uns grids de perspectiva Realmente inspirados naquele cenário E eu trago esses grids pra cá E vejo o que que tá acontecendo E é esse eixo vertical mesmo Que era o que eu mais tinha que prestar atenção Então por várias vezes você vai ver Esses personagens aí dos dragões Eles vão sofrer ajustes Deformações Um liquify Um ctrl T Vai ter muita coisa acontecendo ali com eles Pra que eu chegue no resultado que eu tô realmente feliz Certo? Então aí você tá vendo que eu tô refinando O rascunho deles direto por cima Fazendo uma camada ali por cima Pintando em cima deles, definindo um pouquinho melhor Esses valores básicos que já estão acontecendo aí E foi muito gostoso trabalhar desse jeito Nesse processo aí gente, foi realmente muito prazeroso E aí eu comecei a inventar O que, que vai ter nesse fundo, quais são os personagens Que vão estar tá aqui, e tem vários easter eggs Pra você acompanhar, mas mais ou menos por aqui Eu já tava satisfeito, já sabia como é que eu queria Que fizesse, e tem algumas coisas Que eu aprendi com processos anteriores de ilustração mais grandes e mais complexas que nem essa gente, uma delas é eu gosto de pintar nuvem céu e mato com cores normais, eu não gosto de fazer grayscale neles, eu acho que nuvem e mato e elementos muito do fundo, eles funcionam bem quando eles são super bem matizados, eles têm que estar tá super coloridos, e eu trabalho melhor com essas decisões quando eu vou direto com cor, certo? Então eu preferi para aqueles elementos do fundo fazer isso, e para os elementos mais à frente, que é o prédio, os personagens, né, todos eles eu uso sim uma estratégia aí, de pintar por cima Guilherme, como é que você pinta por cima Ó, a estratégia que eu uso aqui é muito simples eu matizo primeiros, tá vendo isso aí que eu fiz? Ó? Eu tô colorindo primeiro esses elementos com um tom mais quente, e por cima desse tom mais quente, bem claro, eu começo a colocar em multiply ali, algumas matizes, algumas cores diferentes pra povoar esse meu personagem. Qual que é o problema disso, Guilherme? Quando você trabalha com uma camada em multiply, ela sempre vai escurecer o que tá ali, então aquela relação de valores tem que ser ajustada, tem que ser pensada, você tem que estar tá pensando em cima disso, senão... Você nem vai ver e de repente a imagem está muito escura ou muito contrastada. Ou às vezes tem coisas que não estão contrastadas o suficiente você vai ter que ajustar. Lógico, esses ajustes de valores sempre vão te perseguir durante uma ilustração, né? E mesmo assim, por mais que você tenha feito direitinho, às vezes tem coisa que escapa. De perto funciona, de longe não funciona. E uma coisa que eu queria muito é que a silhueta desse bicho e dessa coelha... Fosse mais ou menos bem distinguível Sabe? Não precisava ser super ah, Super separado Mas eu precisava que ela tivesse Que ela fosse claramente o um ponto mais escuro Os mais, valores mais escuros ali dentro da nossa cena Então eu tento trabalhar isso Desde esse começo aí e você pode ver que eu faço mais ou menos essa ideia De trabalhar na imagem inteira um pouquinho Ao invés de ficar trabalhando só Em um elemento o tempo inteiro Isso é uma coisa que me ajuda demais também A não pirar o cabeção Porque <risos> chega uma hora que você Tá completamente lelé da cuca de fazer Uma coisa só, então eu vou Com muita calma, separo alguns desses elementos Ainda com camadas separadas né? O ovo vai ficar aqui separado, o personagem tá aqui E acho que os elementos Do, do, do cenário, aqueles personagens do fundo, é de fato a última coisa que eu vou fazer. Os dois dragões, né, dos cursos anteriores, eles têm um pouquinho mais de destaque aqui nessa nosso trabalho, mas os outros ali nossa, eu fui, fui fazer bem mais pra frente. Eu já tava doido da cabeça mesmo. Sabe o que era gostoso, gente? Essa etapa aí é uma etapa onde ela é sobre polimento e fino, execução, de o que Execução de processos, de etapas, de coisas que eu já treinei muito, que eu já fiz muito menorzinho antes, né? Eu já desenhei um monte de personagem em pé, eu já pintei um monte de retratos, eu já fiz todas essas coisas. Então, eu chego na parte da pintura no momento que pra mim é o mais tranquilo. no momento pra mim que é onde eu, onde eu consigo relaxar um pouco mais. Toda a etapa anterior de conceito, de preparação, de ideia, de, de refino, de, de entender ali a composição, tomar essas decisões... Tudo isso são tomadas assim, é onde o grosso do impacto da arte é definido. É naquelas primeiras etapas, naquele primeiro momento, naquelas primeiras horas que tudo isso que eu tô fazendo vai decidir se valeu a pena ou se não valeu a pena. Porque o impacto da imagem não é definido nessa etapa, é tudo que veio antes. A composição, o personagem, o storytelling O ângulo, as cores vão ajudar A dar um tema, elas vão ajudar A dar um contexto emocional Para as coisas, a ver se é um clima Tropical, divertido, fresco Arejado, né? tudo isso são as cores Que trazem pra gente E é muito gostoso poder só resolver Isso nessa etapa, certo? Agora é só Detalhes, renderização finalizar, então eu posso ir uma coisa por vez, eu posso sair daqui para outro lugar, ir de lá para cá é uma coisa que eu lembro de ter ouvido o Mike Azevedo comentar em uma das suas lives de final do ano, no ano passado, né, era essa ideia de que ele tava se esforçando arduamente para fazer mais lento, né <risos> Isso é muito engraçado, porque quando a gente tá no início do, da nossa jornada artística, a gente tá louco para ser um ninja, para ser rápido, para ser efetivo, para sair correndo e pintar tudo o mais rápido possível e ser um... Ah, se dá mortal para trás, né? É isso que a gente quer. A gente quer ver a imagem surgindo na nossa frente de, de forma fácil e rápida, né? E o que que acontece? Quando a gente se treina para a velocidade, a gente acaba perdendo algumas oportunidades, né? A gente acaba perdendo algumas percepções, a gente acaba não fazendo do jeito que poderia ser o melhor, porque a gente tá correndo, né? Então fazer mais devagar é muito divertido também, então nessa imagem eu tentei não me preocupar tanto com a correria, que é difícil pra mim porque eu sou... <risos> né, eu quero ver pronto, mas eu, eu também falei assim, não, vamos de boa, vamos de boa vamos aqui pá, janelinha ah, que é a primeira vez que eu vou pintar essa janela. Eu vou pintar essa janela mais cinco vezes, né? E vou sair e pinta a janela, faz outra coisa, pinta a janela, faz outra coisa, pinta a janela, faz outra coisa, pinta a janela, faz outra coisa. Esse processo inteiro foi assim: foi revisitar de, de pouco em pouco a imagem e ver a imagem aparecendo. Mais ou menos ao mesmo tempo, né? Tudo vai, vai desabrochando ali mais ou menos no mesmo tempo. Eu também, gente, tô trabalhando com alguns brushes novos, viu? Tem, tem um ou outro brush aí que eu gostei muito do jeitinho que ele fica. Do, dos pedacinhos de tinta que eles dão, dão assim, uma carinha de tela também. É, eu gostei de trabalhar bastante com isso. Eu vou ver se eu faço um update ali no meu, no meu link dos... Dos, dos brushes, pra vocês terem acesso a esses dois brushes aí também, que eu tô, eu tô gostando bastante de usar eles. Eles são brushes que usam a opacidade com a variação do flow da caneta. E é um negócio que, normalmente, eu não gosto, mas eu tenho gostado, eu tenho falado, ok, acho que eu tô pronto pra brincar um pouco mais com isso agora, né? E, e tem sido bem divertido, assim, é, eu sinto que ele dá uma poupada também na mão da gente, porque eu sou um cara que segura a caneta com muita violência e... <risos> E ter o flow setado, ou a opacidade também setada na pressão da caneta, e a pressão da caneta influenciar também a opacidade do pincel, me ajuda a segurar com mais leveza a caneta. Pelo menos foi isso que eu senti dessa vez, né? Anteriormente o contrário já aconteceu. Então é uma evolução que tá aparecendo, uma mudança que tá acontecendo aí. E gente, como eu adoro esse processo que vocês estão vendo aí de voltar num desenho que tá marromeno, e finalizando ele, adicionando detalhes e não sei o que, e ir sumindo com os contornos e fazendo as coisas. Ai, gente, isso aqui é uma delícia, eu adoro essa etapa. Então aí eu tava só me divertindo mesmo. Eu tava, nossa, fazer aqui o dragão, pintar ele. Pá, pá, quero saber. Que, que, hum, mas, hum. E eventualmente eu também vou fazer umas grandes alterações nessa árvore que tá aí no fundo, né? Uma coisa que eu queria é que ela fosse. Vista um pouco mais de baixo para cima, né? Que a copa dela tivesse uma base maior Que nem são essas nuvens que estão lá no topo, né? Que elas ficassem mais evidentes assim também E é lógico, é aí, gente, é finalizar cada um dos pedacinhos desse negócio É fazer pelo nessas árvores aí, é fazer... É deixar as nuvens fofinhas É todo esse negócio, botar aí um, um, uma influência mais arrocheada no personagem ai ai ai, é gostoso, mas é, é o trabalhão, a maior quantidade de horas envolvidas no projeto são na parte da renderização, da pintura do finalização, né? é isso aí que você tá vendo, mas é aquele negócio a maior parte dos resultados da imagem acontece no início do processo Então aqui ó, você pode ver que a coisa tá um pouquinho Já tá andando um pouquinho melhor, eu tô tentando trabalhar Ali com os multiplies pra ver se eu consigo Definir certinho né Essa questão dos valores, da separação Dos personagens, dessa coelha Ficar bem destacada ali atrás Eu não sabia ainda como é que ia ser o ovo de páscoa O que, que eu tava fazendo ali, mas já dá pra ver Que tem uma continuação desse processo E se você reparar, os dois dragões ali do fundo Estão bem mais apagadinhos né E essa coisa do quão apagado ou não Eles estão é algo que eu vou brincar do durante toda a ilustração, e eu sempre faço isso que vocês estão vendo aí, ó. Guilherme, o que, que é isso? E sou eu vendo se os últimos uma hora de trabalho melhorou ou não a minha imagem. <risos> Mas Guilherme, se disse que era só alegria. Então, aí, na parte de renderizar, é verdade. Na parte de criar definição, é verdade. Mas ainda tem decisões criativas acontecendo aí com relação aos valores, né? E isso é uma curiosidade no meu processo. Talvez eu precise definir melhor essas relações numa etapa mais anterior do meu trabalho. Eu vejo que muito fica sobrando para esse final. Então tem muita variação que acaba acontecendo aí. Eu sinto que eu preciso resolver isso. É algo que talvez tenha que estar tá mais bem descrito no começo. Mais ou menos aqui, pessoal, eu decido que eu vou fazer esse ovo de Páscoa como os ovos de Páscoa que eu realmente vi na minha vida toda, né? Vou fazer ali aquele selo colado, aquele barbante que é preso no meio, né? Esse X aí é um pouco a mais, mas eu quis fazer um adesivo, quase como se fosse esses que a gente vê nos produtos mesmo, sabe? Eu falei, tá aqui. Aqui vai ser o lugar onde eu vou colocar o logo do canal Brush Rush pra fazer essa graça aí com os descontos de Páscoa e tudo mais. Vai ser aqui que eu vou colocar. Eu também <risos> achei prudente colocar o quê? O que, que é isso? é um pequeno código de barras, eu achei muito engraçado, eu tava vendo imagens na internet eu falei, nossa, o código de barras ia, ia produtificar muito isso daqui, né, eu acho que ia ficar divertido, uma coisa que eu descobri gente, que eu acabei fazendo assim, né pô, não, eu vou colocar ali essas referências ao Brasil, a minha cidade, não sei o quê. e talvez, gente, a coisa mais brasileira desse meu desenho seja esse ovo de páscoa Nem é por quê? Porque eu descobri que esse produto embalado dessa maneira vendido desse jeito, especialmente daquele jeitinho lá, que é aquele mar de ovo de Páscoa pendurado no mercado, né, Aquela, no teto, não é o mundo inteiro que faz isso não, sabe, <risos> eu falava, não, Guilherme, mas, mas não é óbvio, você não viu aqueles filmes americanos, onde eles caçam os ovinhos, né, que são ovinhos uh, esquisitos, pequenos, ovo de galinha pintado, você não lembra disso, Guilherme? Eu, não, eu lembro, mas eu falava, ok, tem isso, e depois eles compram o um ovo normal, né, o ovo de chocolate e comem, né? Não é lógico? É isso, né? Assim que funciona. Não é, né? Não é. Até existe o um produto, ele, ele aparece, ele acontece, mas não é do mesmo jeito que foi na nossa infância, assim, né? E eu fiquei assim, caramba! Tá aí. Uma referência que eu achei que seria a mais globalizante deles, né? Era também uma outra super específica. E aí, gente, ó, cada cantinho, cada pedacinho, cada quinazinha do desenho ser trabalhada ali nos detalhes, Dessa parte do ambiente. Tem algo muito legal que eu gostei, né? Que boa parte desse cenário também ele ganha vida com a adição desses outros elementos mais storytélicos, né? Que é um matinho que eu vou colocar por cima, que são esses pedacinhos faltando, né? As imperfeições que a gente acaba colocando na imagem. Tudo isso vai ajudando a condensar ali. Um ambiente que tem cara de que foi vivido, né? Não é só uma parede limpa e nova, um mundo perfeito, né? É um negócio assim mais grungeiro. E eu gosto muito das folhinhas que que eu faço aqui te mostrar para vocês. ó aqui ó aqui já tem ó, a folhinha começa ali começa ali eu falei eu vou trabalhar essas folhinhas na laço tu vou fazer na laço tu e depois eu taco um baldinho e pinto elas ali e elas vão estar tá praticamente prontas sabe essa era a minha a minha ideia e elas ficaram desse jeitinho que vocês viram aí ó faço a sombrinha atrás delas e eu comecei a ah. Ah, estou adorando, estou adorando isso Também fiz os detalhes ali na parede, né Que são detalhes de arabescos Que eu me inspiro sempre, e uma coisa que eu Me vejo fazendo, galera, o tempo inteiro Hoje em dia, e nos lugares que eu tô assim Numa cidadezinha, eu fui numa cidadezinha interior Agora também, Brodowski, visitar o Museu do Portinari, tem muita coisa legal que eu quero falar sobre isso E tipo, na igreja, tem um treco na, na, na, na quina, tem um treco na coisa, tem um coisa Tem um monte de referência legal pra arabescos, detalhes arquitetônicos Tanto no interior quanto na cidade grande, eles estão por aí em todo lugar e, e vale muito a pena você ficar de olho neles, tirar foto deles, colecionar essas coisas Eu vou criar minha própria pastinha de arabescos lá no, no Pinterest, eu vou criar e vou deixar lá também Se você quiser seguir o meu Pinterest ou qualquer uma das minhas outras redes sociais, conteúdos que eu faço Gente, entra no site do brushrush.com.br, lá embaixo tem o link de todas as redes sociais E também tem na aba do sobre, né, do além do, além do canal, além do youtube, tem um monte de coisa legal lá que eu também separo pra vocês Gente, nessa etapa aqui eu tava assim, sentindo que tava na beira do gol, eu tô na beira do gol, eu tô na porta do gol Mas tem tanta coisa pra definir <risos> E começa a bater um desesperinho, que você fala assim, ok, esse é o nível de finalização que eu vou trabalhar aqui na luva dela o que, que eu vou ter que fazer no resto dessa imagem então, né? E lógico, tem áreas do desenho que precisam de menos atenção, áreas que precisam de mais. E esse é um dos trabalhos que eu tô muito satisfeito com o nível de renderização que eu cheguei, né? Com a quantidade de detalhes, a quantidade de descrição desses materiais, né? Que a gente chegou ali. Mas eu sinto que daria pra, pra ficar mais louco em cima disso ainda. Lógico, como sempre dá, né? Dá pra ir um pouquinho além. Eu achei que dava pra colocar mais mato. Então eu vou trabalhar aí, ó... A guia do mato. Esse é o rascunho do mato que eu fiz pra entender, ok, como é que fica bonito, como é que pode ser. Pintei isso de vermelho e fui ali por cima de novo com a laço tool recortar esses matinhos, fazer essas folhinhas, umas linhazinhas que conectem elas. E, gente, eu recomendo demais que você tente fazer uns matinhos desse jeito aí. Fica aí uma estratégia pra você tentar na Próxima vez, porque eu achei realmente muito divertido e, e o negócio vai fazendo, sabe? O importante é o que é ter, é ter essa variedade, né? De folhas maiores, folhas menores e, e fazendo assim: esse pim bim pim né? Direita esquerda, direita esquerda e o negócio vai surgindo. E depois, lógico, aplicar um pouco de variedade, um pouco de luz e sombra, entender o que, que tá acontecendo e essa sombra projetada dá uma dimensão, né? Tanta coisa que acontece. Um detalhe tão simples. Eu tô, eu tô aprendendo a valorizar isso no desenho de cenário, sabe? É tudo muito novo nesse sentido pra mim. Personagem eu tô mais acostumado. E tá sendo muito gostoso tentar expandir esse meu limite aí. Eu acabo optando por dar uma limpada nesse céu também, gente, eu faço isso né, ele não fica todo azul assim, mas ele fica bem mais limpinho, e aqui eu tava muito já consciente de como que seria a pintura, já tava bem satisfeito com ela tava tudo funcionando, eu reajustei alguns dos personagens pra encaixar um pouquinho melhor dentro dessa perspectiva que tem, né, o eixo vertical super torto no canto esquerdo da imagem deformei os meus personagens mais uma vez pra eles ficarem adequados com isso comecei a fazer os detalhes ali do chão fiz umas araucárias no fundo aí, ó Homenagem também a Santo Antônio do Pinhal, que tem bastante lá que eu fui visitar recentemente. E aí eu tava, eu tava assim, ok, tô gostando. E se tivesse umas folhas, umas folhas ao ar, assim, pequenas folhas verdes ao vento? Fazendo, né, dando mais um brilho Mais uma oportunidade pra ter verde acontecendo nessa imagem Então eu fiz aí vários pedacinhos de coisinhas Taquei pelo cenário todo Fui depois apagando pedacinhos pra que eles ficassem mais definidos é, Dá uma sujada nas coisas Mas eu ainda tava bem, bem contente com tudo que tava acontecendo Lógico, de novo, dá pra gente voltar e trazer um pouquinho mais de atenção E tava na hora de criar personagens do cenário, do fundo Que estariam ali atrás E começa a primeira homenagem, o primeiro easter egg aí Quis é fazer ele... O Dogão, né? O responsável por muito da história desse canal aqui. Tanto de belos vídeos, né? Vídeos aí de animatics, vídeos de ilustração. Mas também por ser um dos primeiros personagens que eu desenhei. Todo maluco desses... Furryzinho aí da vida, né? Não tem dragão azul sem dogão, não tem nada disso, né? E aí, gostei muito desse design inicial dele, fiquei feliz com isso. E também precisava de um outro cara pra ficar ali atrás, ó. E quem, quem será que poderia ter um chapéu e funcionar no fundo dessa ilustração? E quem eu decido resgatar de profundezas do canal do YouTube, lá de muitos anos atrás, 2016, é ele. O Caveirão Xerife. E uma das coisas que eu coloquei na parede ali são aqueles cartazes de procurado, né? Muito comum nesses, nesses filmes americanos aí. E eu falei, quer saber? Eu acho que o, o Xerife aqui seria perfeito, né? Então, do lado da rua tem o Xerife e do outro lado tem o Irmão Carranca procurado. Tudo isso aí, todos esses easter eggs acontecendo. E olha só que legal. É uma imagem de Páscoa com o quê? Easter eggs. Que são ovos de Páscoa em inglês que são nos traquinhos. Também coloquei aí a nossa querida. Made, com sua barraca E aí eu parti finalmente pra finalizar e pintar esses personagens Que são de fato a última coisa que eu trabalho nessa ilustra Quando tava tudo resolvido E eu tô realmente muito feliz com o redesign aí né? Tem um leve redesign em cima desse personagem E eu tô com muita vontade de fazer mais cenas com ele Talvez uma briga do cadeirão xerife com os irmãos Carranca Talvez seja uma ideia, uma ideia divertida aí <risos> Pra gente trabalhar e, e quem sabe fazer um board né? Uma página... De conceito, de personagem, Design de personagem também Que nem a gente fez pro irmão Carranca, Pra ele E talvez tentar ir um pouco além Fazer uma roupa realmente complexa, né? Não pensando em animação Que naquela, naquela outra me propus a pensar em animação E fiz uma roupa mais simples, né? Mas eu queria fazer uma roupa complexa Assim, um negócio caprichado real, sabe? Ah, ia ser bem divertido Quem sabe a gente não reserva isso daí Pra o próximo vídeo uh, O Dogão também eu tava pensando Nossa, como é que eu vou pintar esse cara, né? O que que eu vou fazer nesse homem? E aí acaba que eu decido usar tons que tem a ver com ele já, né? Que é o, o preto e o vermelho. São dois tons de roupa que ele sempre acaba usando dentro dos seus videoclipes animados. E eu quis colocar um belo D né? ali naquela armadura de ombro. Porque todo, todo guerreiro precisa de uma armadura de ombro, né? Eu faço aí um métodozinho, que é o um método também que eu ensino no curso de Introdução à Pintura Digital, viu? essa ideia de fazer contornos, depois colorir os contornos, e aí pintar por baixo, definir luz e sombra, e depois pintar por cima e condensar toda essa imagem, né? Colocar essas sombras aí por cima que a gente tá vendo. E ir pintando por cima e sumindo com os contornos numa camada superior, né? Essa é uma estratégia de pintura. Eu uso o tempo inteiro, né? São as etapinhas que eu normalmente sigo. Muito, muito fácil, muito gostoso usar isso daí. É bem, é bem tranquilo. É mais tranquilo que pintar com escala de cinza ou, ou dragão branco ou qualquer outro tipo de coisa. Mas não serve pra tudo, né? Não serve pra tudo. Tem hora que você precisa... Pensar primeiro nos valores, especialmente quando é um bicho super complexo Como aí eram poucas cores, pouca coisa Eu falei, não, nah, muito mais fácil a gente já mete uma cor aqui direto e ver como é que fica E ali com o nosso dogão finalizado, dei ali aquela borradinha neles deu uma mudada no contraste desses personagens para eles ficarem mais removidos, mais ao fundo Isso era muito importante na leitura da minha imagem E fui terminar a última personagem aqui, ai que delícia E aí depois foi aquela sessão de ajustes mexer um pouquinho nos contrastes nos valores mudar isso mudar aquilo aqueles detalhezinhos para ver se a imagem fica mais fechadinha mais redondinha e aí a gente encerra e esse pessoal é o nosso resultado aqui final eu dei o nome Dessa arte de out of the shell, né? Todas essas artes eu posto para um público global, então elas têm títulos em inglês. Mas esse daqui no caso é fora da, fora da concha, fora da casca, que tem a ver com se libertar, descobrir coisas novas, sair, sair da toca, né? E, e tudo isso tem a ver com ovo, tem a ver com o coelho, tem a ver com essas coisas todas, né? Então essa é a nossa imagem finalizada e aqui nós temos o que o meu portfólio gente também e ele ficou desse jeitinho aqui gente o nosso portfólio final nosso projeto final né tem aqui a ilustração finalizada tem o design da nossa coelha junto com as nossas thumbnails as exploração de cores que nós fizemos para encontrar a paleta delas dela no caso aqui o nosso design de ambiente de cenário para construir aquele Esquema todo, o ângulo da nossa thumb finalizada com perspectiva desenhada na mão e depois a versão 3D que nos ajudou a entender toda a separação desses elementos e fazer tudo ficar bem certinho, bem bonitinho. Me ajudou demais nesse processo, poupou muitas horas de bateção de cabeça, né? Guilherme, você consegue fazer sem assim o 3D? Consigo. Você viu aqui, tá bem parecido com esse final. Eu teria que bater muito mais a cabeça? Uh, teria, teria. seria assim, uma dor e um sofrimento a mais. Então, aqui, isso aqui me facilitou demais, né? E aqui tem uma simplificação desse processo todo, né? Dessas, de todas essas etapas aqui, desde a thumbnail inicial até os grayscale e as cores e a finalização da imagem com todos os seus detalhes aqui. Uau! Gente... Foi uma trabalheira, eu gostei demais, eu me diverti. Eu apliquei muitas das coisas que eu também ensino no curso de fundamentos da ilustração digital com o Lailton Souza. Fiz um vídeo enorme pra vocês. Espero que vocês tenham gostado falando aqui sobre o processo. Eu quero trazer papos mais filosóficos no próximo vídeo, hein? Você pode estar assim, ah, Guilherme, legal o processo. Mas e aí, papo filosófico? Papo filosófico no próximo vídeo. Porque eu fiz uma visita lá à casa do Portinari, como eu comentei em breve aqui. Eu tenho muita coisa para comentar, muita coisa para comentar. Então vai ter muito papo divertido acontecendo aí nos próximos dias no canal. Gente, muito obrigado. Confiram todos os links na descrição. A gente se vê, sabe quando? Sabe quando a gente se vê, gente? No próximo vídeo, daqui a pouquinho, ou nas minhas lives lá na Twitch. Dá uma olhada em tudo que tem aqui na descrição. Gente, é isso, valeu. Falou. Só uma coisa. Só uma coisa antes de ir embora. Olha o que eu achei. Num posto de gasolina lá no interior, indo para Leme. Olha isso. Sabe o que, que é isso? Nossa, Guilherme, parece uma vaca. É uma vaca, mas não é uma vaca qualquer. É uma vaca se você aperta esse botão na base, olha o que acontece com ela. <risos> Morreu. Morreu, gente. Morreu. Você está completamente morta. Mole. Se eu soltar o botão... <risos> e agora, ó, com a pressionada precisa, consigo fazer a, a vaca baixar a cabeça. A vaca fazer assim, ó, dar uma recuada. Opa, para um lado. Uma recuada... Vocês ouviram o trovão que caiu aqui? Eu vou embora. Tchau. <risos> Meu Deus do céu.